Boa tarde, graça e paz a todos, amém? amém. Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, poder participar de um evento. O Luciano acabou se tornando um amigo, o pastor Flávio, o pastor né, Ricardo e essa turma toda. Eu fico muito feliz, porque se você é, der uma observada, a maneira com que Deus acabou me conduzindo ao reconhecimento do ministério foi uma maneira trazendo uma visão bem humorada e muito fora da configuração espiritual pré-estabelecida e todas as vezes que nós não cumprimos uma configuração pré-estabelecida nós enfrentamos grandes opositores e uma carga de crítica muito intensa até com que as pessoas consigam observar que é, há um chamado, há uma maneira e uma convocação para que seja feita daquela forma. Ok? A primeira coisa que eu quero começar falando com vocês é que Deus não muda princípios, mas Deus muda configurações. E todas as vezes que as configurações mudam as pessoas vão ter dificuldade de lidar com elas Samuel, um homem íntimo de Deus recebe uma instrução nas montanhas de Ramá para ir a Belém, a casa de Jessé ungir o novo rei na configuração da mente de Samuel este rei tem que ser o filho mais velho porque esta era a configuração padrão quando ele chega na casa de Jessé, Jessé traz primeiro para conversar com o profeta e sacerdote, seu filho mais velho, porque a mente de Jessé estava presa à configuração. Quando Samuel observa o primogênito de Jessé, ele olha para a situação e diz, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque ele está preso à configuração, quando de repente Deus diz a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, aí puxaram o tapete do Samuel, Samuel agora disse, se não é o primogênito, eu já não sei mais nada, porque a configuração foi, quebrado, ele fica perdido, então vai passando os meninos, até que, não tem mais menino, ele pergunta, acabaram-se os mancebos? E aí, Jessé diz, e ainda tem o meu mais novo, que está trabalhando, boa pergunta, se era horário de trabalho, o que, que tem sete homens em casa fazendo, à toa? E eu começo a descobrir, aqui que Deus tem compromisso com quem trabalha, querido mas se a configuração é quebrada um problema normalmente sempre acontece ok? o povo está caminhando no deserto e faltou água Deus conversa com Deus ou Moisés conversa com Deus e Deus diz assim fere a rocha e a água sai, ele feriu a rocha a água saiu, o povo bebeu, está tudo tranquilo o tempo passou, lá na frente, está faltando água Moisés vai conversar com Deus, Deus falou fala com a rocha Moisés falou, peraí não nós to é tocar só falou, ferir, eu lembro daquela vez que saiu água Basta acontecer uma vez, a gente já acha que é a configuração modelo. É ou não é? E aí, ah, mas ele estava nervoso, por isso que feriu. Querido, Deus mandou ele falar. Se ele estava nervoso, gritasse, xingasse a rocha. para <risos> pelo menos obedecesse. Sua rocha, filha da mãe! Ai, sai água agora, que eu já tô. <risos> mas não é porque está nervoso, que precisa desobedecer, ele não desobedeceu porque estava nervoso, ele enfrentou conflito, porque uma configuração foi quebrada, é só por causa disso, entendeu? Então, se você tem chamado, se você tem ministério, é a primeira coisa que eu quero falar com você líder, não existe uma caixa para se colocar Deus, Deus faz do jeito que quer, na hora que quer, com quem Ele quer, e não tem que dar satisfação a ninguém, e se você ficar olhando configurações pré-estabelecidas corre o risco de não achar uma para você tentar imitar o um outro e nunca chegar onde Deus tinha para você chegar perder sua identidade nessa configuração que pré-estabeleceram então diga para quem está do seu lado assim para nós começarmos viva uma vida de uma forma que quando você colocar todos os dias os pés no chão, o diabo diga: Que droga! Ele acabou de acordar. Se você conseguir viver uma vida que quando você acordar, o diabo diz: Ah, já vem essa peste me perturbar a vida, com certeza vai ser algo muito positivo eu quero conversar com vocês e pregar diante dessas turmas que pregam aqui, é muito difícil porque a gente prepara o texto e eles vão falando o que nós ia falar aí você fala isso aí já falou, isso aí já falou isso aí já falou e olha que eu nem estava aqui todas as mensagens Se eu, tô, eu já fui em congresso que eu cheguei primeiro no final eu, eu falei, posso cantar um hino? eu já não tenho mais o que falar nesse ambiente então gente faz aproximadamente três anos e meio que eu assumi uma igreja já tinha sido pastor durante um ano numa igreja batista mas há três anos e meio surgiu um projeto no meu coração um projeto que me tirou um bom tempo da itinerância e me colocou numa igreja local e foi muito bom primeiro porque eu descobri quanto custava uma oferta para um itinerante, mas também aprendi quanto custa uma oferta para um pastor e para uma igreja, aprendi que o itinerante, ele prega, vira as costas e vai embora, o pastor prega e fica lá, e no dia seguinte ele descobre pelo comportamento de algumas ovelhas, que parece que elas faltaram o culto, quando ele pregou sobre aquele tema, então eu tenho descoberto, que liderar, é um negócio muito difícil, mas é muito prazeroso, dá uma satisfação muito grande, mas você tem que ter o seu coração, e isso a gente gosta de pregar para os outros, de tudo aquilo que se deve guardar, em primeiro lugar guarda o seu, nós somos expert em falar isso para os outros, só que a gente tem que ter uma conversa com aquela pessoa, que é o maior inimigo nosso, Aquela que aparece para gente todo dia de manhã, quando nós vamos escovar os dentes no espelho. Aquele ali é seu maior inimigo. Você mesmo. Olha e fala: Ah, sou sem vergonha. Você está querendo atrapalhar a minha vida. Então, viver essa dinâmica. E quando olhamos, eu quero trabalhar alguns momentos de alguns líderes e algumas coisas aqui que eu acho que pode fazer grande diferença né, como o pastor Flávio estava falando nessa caminhada onde nós não podemos nos dar o luxo de esmorecer onde teremos atritos onde iremos enfrentar problemas com pessoas que caminham conosco que muitas vezes elas farão parte apenas de um momento ou de uma etapa da nossa história mas independente de tudo isso estamos por uma causa muito maior do que nós, amém? a causa do Senhor então, eu preciso que você abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 6 um homem que está sendo chamado para uma liderança e nós vamos aqui ao primeiro ponto Juízes 6, 11 amém amém então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás, o Abirezita, e Gideão seu filho estava fazendo o quê? estava fazendo o quê? malhando o trigo no malhando o trigo no Malhando o trigo onde? No? Olhe para mim aqui. Um primeiro ponto que eu quero começar a conversar com vocês. Havia um problema sério, pois os midianitas faziam né, investidas, incursões, invadia o território do povo de Deus e saqueavam tudo. E num desses momentos um homem chamado Gideão está malhando trigo no lagar, trigo se malhava numa eira ok um espaço aberto amplo, lagar era um local para beneficiamento de uvas às vezes fica até se você conhece um pouco né? eu sou um pouquinho mais da roça mas se você conhece um pouco como se ia criar uma adaptação para se malhar o trigo, algo que se espalhava num espaço grande, se passava algo por cima, ok? Para que ele fosse ali se desgarrando, depois a juntava e removia a palha. E você observar esse indivíduo malhando o trigo num lagar, provavelmente mudando a situação tendo que fazer os molhos e espancar para que ele caísse ali dentro, depois havia um processo totalmente desconfortável, algo que iria limitar muito a produtividade desse indivíduo, seria muito mais rápido, seria muito mais eficaz e eficiente, ele fazer este trabalho numa eira, porém ele tem um problema, ele tem inimigos, certo? que poderão ver com muito mais facilidade o que ele está fazendo mas o que me chama a atenção é que o que Gideão precisava para malhar o trigo era uma eira e ele não tem uma eira para malhar o trigo por alguns problemas o que ele tem é um lagar que não é para trabalhar o trigo? É para trabalhar a uva. Bom, eu vou aprender uma grande lição com esse indivíduo. Para malhar o trigo ele precisava de quê? Me ajude aí. De uma? Ele tem uma eira. O que ele tem é um? O ideal para ele seria o quê? Mas a realidade dele diz que ele tem um quê? Se você deseja ser um grande líder, vai ter que aprender que nem sempre terá o ideal em suas mãos, e sim uma realidade para ser administrada. Muitas vezes você vai olhar para gente que tem um lagar e está produzindo, e está explodindo, e está fazendo, e o que você tem é uma eira. Ou, né, ele tem uma eira, o que você tem é um lagar, o lagar é pequeno, é apertado é desconfortável, é meio confuso tem que haver uma adaptação mas é o que eu tenho eu posso dizer, já que eu não tenho uma eira, também não, não vou fazer nada porque tem gente que acha que o ideal sempre vem não querido, você tem que aprender a trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal nem sempre as pessoas se frustram né? seu coração fica, por quê? porque ela tem o hábito de ficar olhando a realidade dos outros a dos outros é dele meu filho a sua realidade é dura é, ela é feia, é ela é esquisita, é, mas ela é sua quantas vezes eu tinha um coça que se apaixonou por reboque um carrinho, um Corsinha ele não podia ver um reboque, ele parava, uma vez ele parou em São José dos Campos, eu mandei rebocar, para que eu tinha um amigo, parou na porta, da, desceu, liberei o reboque, o mecânico veio, pastor, eu falei, esse carro parou, ele falou, o que que é? eu falei, eu não sei, ele enfiou a chave, o bicho não pegou? ele falou, o que, que ele tem? eu falei, vontade de andar de reboque, só pode ser porque ele não estava pegando andou de reboque e muitas vezes eu ia em eventos onde os caras iam de, com carrões e eu parava o meu carro longe era a minha realidade mas eu não queria que ninguém visse <risos> porque realidade boa de ser vista é que é boa a ruim a gente esconde É não é? Então, se você quer viver uma vida madura se você quer expandir seu ministério, aprenda a encarar a sua isso, encare com maestria e aprenda querido, que o que encanta a Deus, nem sempre encanta os homens o que encantava os homens, era aqueles baús de ofertas que eram trazidos o que encantou Jesus, foi as duas moedas da viúva então se você deseja ter uma caminhada eficiente, encare-se, o que é a sua realidade, uma igreja pequena, num bairro pequeno, um povo difícil que precisa ser discipulado, um povo rebelde, e aprenda uma coisa, principalmente você que é pastor, isso eu tenho aprendido, a Bíblia diz que pastor tem que amar ovelha, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que ovelha ama pastor, se o ovelha falar com você, te amo, você mesmo que ela seja sua mulher eu na verdade desconfie pelo menos para te amar como ovelha <risos> ok? então a realidade ela é dura, eu pastorei uma igreja em Xerém um lugar pequeno, Luciano vai lá Ricardo já foi lá certo? um local pequenininho é onde eu nasci, é o meu povo são poucos recursos e, mas a gente está lá, é a minha realidade aí eu vou na igreja aquela igreja grande com o um telão que eu queria colocar lá entende? eu fui tentar botar um esses dias lá eu olhei para mim e não me vi o rosto era tudo uma coisa só aí, gente, eu estou ruim da vista mas piorei, de repente você vai no lugar vai ter uma estrutura que ainda não é a sua pode ter a ser amanhã você tem que entender uma coisa. Você trabalha no mesmo propósito, para o mesmo reino. Você está entendendo? Coloque isso no seu coração. Quanto mais rápido você enfrentar a sua realidade, mais fácil fica. Você quer ver uma, uma coisa fácil de entendermos isso? Doença. Quantas pessoas começam a sentir uma dor pela fé? Não está doendo. Não está doendo. Oh, meu Deus. Não está doendo. Não dói. Não. Aí passa o tempo, vai ver, tem um, um câncer. Aí o médico fala, se você tivesse procurado antes tinha jeito mas você demorou muito, demorou fazendo o quê? não está doendo, não está doendo, não está doendo não tá. tentando enganar a sua realidade encare sua realidade financeira, encare suas, suas limitações é isso que nós vamos ver agora, você quer ver? dá uma olhadinha ainda em Juízes 6 e a segunda coisa que eu quero falar sobre Gideão Juízes capítulo 6 verso 15 olha o que esse camarada diz e ele disse ai senhor meu com que livrarei Israel eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu Sabe o que é o maior barato? É que esse cara está conversando Com o anjo do Senhor O anjo veio e falou Gideão Você vai libertar o povo Deus me mandou aqui Gideão falou Peraí que eu explique, Preciso explicar uma coisa para o senhor Seu anjo Há algum engano Nessa mensagem explica ao senhor, eu sou o menor na casa do meu pai, e a minha família é a mais pobre em, então o senhor veio, no lagar errado, entendeu? houve uma mudança de endereço, e o senhor está aqui, o cara está tentando convencer, um anjo vindo de Deus, que não vai rolar, porque ele tem alguns problemas sabe qual é o problema dele? ele está sendo limitado pelas circunstâncias querido se Deus te chamou não olhe para as circunstâncias elas podem até querer te limitar porém você vai ter que aprender você gosta de escrever? escreva aí vença as limitações impostas pelas circunstâncias o que ele está dizendo minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu não tem condições que eu seja quem o senhor está dizendo que eu vou ser não tem condições que eu faça o que o senhor está dizendo que eu vou fazer porque as circunstâncias dizem o contrário se nós não vencermos as limitações, vamos ter problema. Só que sabe qual é o problema? É que as limitações costumam ser resolvidas por pessoas. Quando eu sou fraco em alguma área, e Deus tem uma obra para fazer comigo naquela área, e eu sou fraco, mas eu sou o líder. O que Deus faz? Pega alguém que é bom naquilo que eu sou fraco em fazer e traz para perto de mim. Qual é o grande problema? É que como aquela pessoa se destaca mais uma área que eu sou fraco, louvor, ensino, ação social, uma série de coisas, ou ministração de palavra. Eu costumo observar e olhar para essas pessoas que Deus está trazendo para resolver minhas deficiências, e achar que essas pessoas me são ameaçadoras, e eu começo a perseguir e tentar derrubar quem Deus colocou do meu lado para me ajudar, ou seja, eu começo a criar um sistema certo destrutivo, autodestrutivo, dentro do meu próprio ministério, você tem que ser maduro e entender, há limitações impostas pelas circunstâncias, e fique de olho, porque Deus vai mandar pessoas para suprir as nossas deficiências, porque a obra dele precisa andar, um grande problema hoje já em menor intensidade, mas enfrentado por grandes líderes, foram não saber lidar com pessoas que se destacariam no seu ministério, de uma forma muito mais intensa do que ele mesmo. Esses dias, nesses três anos e pouco, eu tenho recebido algumas lições. Veio um pastor para o meu ministério, e eu coloquei ele, eu sou itinerante ainda, então eu não tenho tempo de visitar. O que, é que eu fiz? Botei esse camarada para fazer as visitas. Acabava o culto, às vezes eu ia cumprimentar algumas pessoas, ele do meu lado, as pessoas vinham e me diziam, e aí, pastor, tudo certinho? Graça e paz. Eu, graça e paz. Ia para ele e dizia: Pastorzão, tá tudo certo amanhã, né? O café é lá em casa. Ó, e quarta-feira, ele não morava lá perto. Ó, quarta-feira, antes do senhor vir para o culto, vem para almoçar. o cara só falou, pastor e o pastor aqui, sou idiota e aí o Espírito Santo falou comigo, está com ciúme de quem eu mandei te ajudar estou mesmo não tenho vergonha de falar deixa eu encarar a minha realidade, ela é dura, mas é minha então fique atento a essas limitações que as circunstâncias vão tentar te impor, ok? E é nelas que você precisa estar atento, porque Deus vai mandar gente que vai suprir essas limitações, ah! não por sua causa, mas por causa dEle mesmo, porque a obra dEle não pode parar, agora não comece a ver fantasmas nas pessoas que Deus mandou te ajudar e não te assombrar, entendeu? Entendeu? Posso ouvir um amém? amém? Isso! Então primeiro, só para se você não escreveu, enfrente sua reali, segundo, vença as limitações impostas pelas circunstâncias. Você pode ir para Gênesis? Gênesis, capítulo... De número trinta e nove, versículo sete, Amém? E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu pôs os olhos em e disse o quê? Deita-te comigo preste atenção aqui dos momentos em que José viveu nos últimos tempos ele está em seu melhor momento ele era o filhinho amado do papai uma roupinha nova, uma túnicazinha e tal né? a proteção do pai ele não tem mais é lançado numa cisterna pelos próprios irmãos dali ele é vendido para Midianitas e também é revendido no meio do caminho até que chega no Egito e é vendido para a casa de Potifar Deus tem para ele um alto cargo de liderança e isso ele recebeu em forma de sonhos sol e lua Gênesis capítulo 1 dois astros criados por Deus para governar na interpretação ou tentativa de interpretação de Jacó ele cria um equívoco ao dizer eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de ti isso nunca vai acontecer porque Raquel vai morrer no meio do caminho quando ele diz eu vejo sol e lua se curvando diante de mim ele está dizendo né, Deus está dizendo para ele você está sonhando com astros que eu criei para governar, porque é para o governo que eu vou te levar. Ok? Agora ele está na casa de Potifar, e é o principal funcionário, o governador de todas as coisas, o mordomo-mor, aquele que governa tudo. Com certeza, esse é um dos momentos cruciais no ministério de José por quê? porque é um local muito bom e o bom é um dos ambientes mais perigosos que podemos estar pois o bom nos expõe ao conforto e o conforto nos traz o desejo de não sair de lá por José talvez ele morreria mordomo da casa de Potifar um cara que sabia honrar e que era honrado por seu senhor porém aquele não, não era o local e ele não sairia dali até porque era um escravo precisa acontecer alguma coisa então a mulher do Potifar entra em cena para tirar José de um local que ele não gostaria de estar, ou que ele não gostaria de sair, perdão, se você é um líder, se você anda com Deus, precisa estar atento aos momentos bons, confortáveis, que expõe você ao desejo de não ir mais longe, que busca reter você, eu gosto muito da frase dita, para Eliseu a Elias, eu quero uma porção dobrada, me parece que na leitura de Eliseu ao seu líder, ele olhou para Elias e disse, esse camarada poderia ter feito muito mais coisas do que fez, seu potencial poderia o ter levado muito mais longe, nós vamos falar dele aqui um pouquinho à frente, mas Eliseu olhou e disse, eu quero ir além, Cuidado com o bom, cuidado com o confortável, ele impede você de viver o sensacional, ele impede você de viver o sobrenatural, quando o bom chegar, fique incomodado, pastor o senhor está querendo dizer que eu devo ser um eterno insaciável no que diz respeito à graça e à manifestação do Espírito na sua vida, ou seja, Ok? Muitos, eu não vou falar disso aqui hoje, mas muitos casamentos enfrentam crises em momentos bons. Estava bom e veio uma crise. Por quê? A crise quer acabar com o casamento? Não, ela quer levar o casamento para outro estágio, porque aquele bom está na hora de ser sensacional. O problema é a maneira que as pessoas enxergam. José não queria sair da casa de Potifar É lógico que ele não quer Então Deus diz, eu vou te tirar daí Até porque a casa de Potifar Representa o estágio do primeiro momento do governo de José Ele vai para a casa de Potifar Para aprender a administrar recursos Ok? Que na casa de Potifar são abundantes Acabou aquele período a mulher entra em cena e leva José para a prisão a prisão era o local que José não gostaria de não gostaria de estar, você não gosta nem de falar né José gostaria de estar na prisão, se dependesse dele ele estava lá? sim ou não? mas lá tem duas coisas, primeira, o estágio para aprender a administrar, pouca coisa, o segundo momento de seu governo, e segundo, naquela prisão, estava a presença do camarada, que ia apresentar ele, ao faraó, pastor, o que você quer dizer? que às vezes Deus vai te levar para um lugar muito ruim para você conhecer alguém que vai levar você para um estágio muito melhor do que você estava antes você consegue entender isso? ok? é na prisão que ele conhece o cara que vai apresentar ele mas ele não queria porque ele queria continuar no? bom às vezes vai durante a sua caminhada, gente, nesses três anos eu tenho aprendido, nós tivemos um boom inicial, uma igreja lotada, eu falei, glória a Deus, isso, também tinha 250 lugares, fácil de encher, né? de tudo, de repente, o pessoal começou a não ir mais, falei, gente, diminuiu a frequência, falei para minha mulher, você pecou? que eu não pequei fala logo, mão na cabeça e, e olha que, que diminuiu o número de pessoas e aumentou o número de carro eu comecei a, a ter um grupo menor mas que vinha de 10, 15 quilômetros lá depois do pedágio Luciano ali e aí os vizinhos começaram a, a reclamar Arano na minha porta, aquela coisa toda, e vinha, vou dar tiro nos pneus, Rio de Janeiro, tem bairro lá que os passarinhos pararam de voar, eles estão cortando caminho agora, assim, é. parece migração, assim, ó. é Rocinha, ali não passa não, é na verdade, complexo do alemão, os vizinhos começou a reclamar eu falei, quer saber de uma coisa? está na hora da gente sair daqui me aparece um local para mais ou menos 700 pessoas sentadas estava para pagar o aluguel falei, vamos para lá o de 250 tinha enchido e esvaziado <risos> Vai eu arrumar um lugar de. 700, porque ele tinha facilidade de botar carro. Moral da história: se passou um ano, no local de 700 pessoas, no domingo, eu estou fazendo dois cultos. Ele sabe, conhece lá. Você está entendendo? Olha só: o, o que, que aconteceu? Se depender de mim, eu estava lá no dia 250, ainda. Quietinho. Mas aí o pessoal saiu, eu fiquei desconfortável. O pessoal começou a me perseguir por causa dos carros, parando na frente dos outros. Aí o do trouxe, e aí eu descobri que aquela dificuldade foi apenas para me levar para outro nível da minha vida, do meu ministério. Você está entendendo? José não gostaria de estar na prisão, mas lá na prisão ele conheceu o copeiro. E ele estava cansado, José, porque às vezes nós estamos, né? muito cansado e ele estava tão cansado que ele falou com o copeiro na hora assim fala lá pro o faraó que eu não sou tarado não <risos> o que, eu agarrei que é maluca não rapaz. era maneira mas não garrei não é. não que eu não tinha vontade mas que eu tinha princípio, não garrei aquela maluca não, o que que ele está fazendo? Ele está dizendo para o copeiro, cara, eu não estou afim de estar tá aqui, estou cansado, sabe, queria queimar essa etapa, e sair logo daqui, o trecho diz que o copeiro saiu em três dias, e esqueceu, o miserável de copeiro, em três dias esqueceu um cara como José não é triste três dias esqueceu José hum por quê? porque se ele lembra do José você acha que o copeiro teria influência recomendando o José para tirá-lo dali mas se tivesse José ia trabalhar onde? Na cozinha. Se você quer mais etapa, você pode deixar de ir para o governo e ir para a cozinha. Mas isso define que ele estava cansado. Pois é. O copeiro esqueceu do Zé. Um ano depois. Um, um ano o cara esqueceu em três dias 365 dias se passaram o faraó sonhou com a vaca magrela canibal que comia as outras <risos> umas espigas que também comia. não sei como é que espiga come a outra os caras sonhou com desenho animado não é verdade <risos> e quando o faraó falou, o que que o copeiro falou o maluco! <risos> que te lembrar. Caraca, como é que eu fui esquecer do Zé? Cara? Mas antes tarde, do que nunca. Mandaram chamar o Zé. Eu imagino o Zé olhando pro o copeiro. Saiu mano. Lembrou, né? Lembrou. Tá certo. É ou não é? E agora ele é o governador do Egito escuta aqui governador do Egito quando Deus te der vitória siga no caminho que ele te deu e não volte lá atrás para se vingar de ninguém porque José poderia falar eu sou o governador dá um pulinho ali na casa de Butifá falei com a mulher dele ali rapidinho <risos> <risos> fala aí maluca agora que eu te agarrei Agora eu sou o governador, você cala a boca, chifrudo, não é verdade? <risos> diga para quem está, diga para quem está do teu lado, quando Deus realizar o propósito, esqueça o processo e viva a sua vitória. vamos lá? mais dois só que eu estou terminando também aqui, que abre um troço aqui quando nós passa do horário é, e nós é abduzido do ambiente. primeiro Samuel 17 primeiro Samuel capítulo 17 Verso de número 24. Amém? Outro grande líder aí. Porém, todos os homens de vendo aquele fugiu de diante dele e o temiam grande, e diziam: os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? pois subiu para afrontar a, presta atenção em mim aqui, por gentileza, talvez um dos personagens mais citados, na Bíblia, Davi, e é bem legal a situação desse moço, mas é importante observarmos, o caminho que ele percorreu, para chegar, onde chegou, normalmente temos tendências a ignorar o caminho a ignorar a história e observar apenas um momento eu já cansei de ouvir pessoas dizerem Cláudio, seu ministério aconteceu tão rápido e eu disse, é verdade foram apenas 14 anos eu fiquei 14 anos certo? numa igreja, pregando, ensinando Trabalhando, certo? E não trabalhava em tempo integral, então eu era motorista numa empresa, trabalhava o dia todo, de 6 da manhã às 18 horas, eu trabalhava 12 horas por dia, certo? E depois ia para a igreja, chegava em casa muitas vezes, 23 e 23 e 30 para no dia seguinte, 5 e meia da manhã, estar de pé, e assim foi durante 14 anos. Até então começaram a pregar na igreja local, começar a pregar em alguns congressos onde estava, no Rio de Janeiro, no Sudeste, e receber o reconhecimento. Quando nós olhamos Davi matar um gigante, é muito legal, foi o gigante que o tornou um herói de guerra, um herói nacional, respeitado, ovacionado, é verdade. Mas ele não começou sua história matando gigantes, provavelmente o primeiro animal que Davi matou foi uma ovelha cuja qual ele era pastor e utilizava dela para alimentar sua família provavelmente o segundo inimigo ou animal que pelo menos ele não matou eu não posso né, afirmar isso, mas ele deve ter enfrentado ao longo da sua jornada foi o maior inimigo da ovelha o lobo aí ele então narra para Saul, talvez, por ser os dois inimigos que ele enfrentou mais expressivos, ele diz, eu matei um leão e um urso, mas ele não chegou no cenário bíblico, matando o gigante, ele percorreu um caminho, que provavelmente passou pela ovelha, passou pelo lobo, passou pelo urso, passou pelo leão, e chegou um gigante. Grandes homens, e né, eu estou generalizando aqui, grandes homens, eles não nascem grandes, eles crescem. É assim que as coisas funcionam. Pare de olhar para o momento que o seu pastor está vivendo, que um pastor amigo seu está vivendo, e descubra um pouco da história dessa pessoa. Descubra um pouco o que ele passou para construir um ambiente para estar onde ele está hoje. Hoje as pessoas me perguntam, muitas, pastor, qual é o segredo do seu sucesso? Eu digo, eu nem sei se eu tenho sucesso. Primeiro que para eu descobrir que eu tenho sucesso, eu tenho que levar a postura que Deus me deu até o fim. Porque se eu fracassar lá no final eu posso derrubar muito mais pessoas do que eu levantei ao longo do meu ministério inteiro, você está entendendo? E segundo, eu ainda preciso achar uma sucessão, alguém ou uma estrutura que eu estou criando hoje no Rio de Janeiro, lá para manter um trabalho que leve o que começou em mim adiante, senão não é sucesso, sucesso que para em mim e eu não tenho receita, porque eu só fui obedecendo os sinais, entrando pelas portas, ok? e vendo as coisas acontecerem então observe, há um caminho, sabe? delineando aqui, é uma ovelha, um lobo, um urso, um leão, um gigante mas é uma subida paulatina a maneira mais eficiente de se subir, que se inventaram nessa vida até hoje, se chama escada. Porque ela nos ensina subir um degrau de cada vez. Ok? Então pare de observar o que está acontecendo na vida dos outros e passe a focar mais em fazer as coisas acontecerem na sua própria vida, no seu próprio ministério. você entende? Davi fez uma coisa aqui sensacional que eu brinco, quando alguém fala para ele, e o gigante chega lá gritando, ah, quero um homem, Davi falou assim, quem é, esse circunciso? Gente, o texto diz, todos os homens de Israel, quando olhavam para o gigante, Davi olhou para quem quando viu o gigante? Para ele mesmo. E pior, para onde dele? Onde estava a circuncisão. Ele olhou para o gigante, olhou. Ele falou rapaz esse cara é grande mas eu tenho um negócio em mim aqui que diz que Deus é comigo, eu estou marcado eu tenho uma aliança e eu vou pare de ficar olhando nossa nosso gigante Se... gente quando você ouvir a palavra gigante já saiba que é grande não precisa nem olhar Porém, há alguém maior conosco do que o que está com ele. Davi disse, você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais. Eu vou contra você em nome do Senhor dos... E o, o burro do Golias, o burro, o jumento, ainda amaldiçoou a Davi por todos os deuses dele. Quando ele amaldiçoou, Davi falou... Se ferrou eu sou descendente de Abraão e Deus falou vou abençoar que te abençoar vou te maldiçoar e o mais engraçado é que Davi foi ungido para matar gigante sim ou não? para ser rei, não foi para matar gigante nem sei se Deus queria que ele matasse eu imagino Deus falando com o anjo quando Davi falou, eu vou encarar ou mato você, rapaz? Interessado no prêmio, que ele não ganhou. Ele não casou com a filha do rei, casou com a Mical, mas não era Mical, era Merab, que Saul deu para outro. Ele teve que fazer ir lá pegar os prepuços do, do filisteu, E quando ele disse, olha só, quando Saúl disse: Fala com Davi que eu quero dar Mical, porque Mical gosta dele. Ele falou: Eu não posso ser genro do rei, porque eu não tenho dinheiro para pagar dote, eu sou pobre se ele não tinha casado, não ganhou a filha se ele não tinha dinheiro para pagar o dote da segunda, é porque não recebeu o prêmio ou seja, nem pagar os prêmios ele pagou o Saúl hum? para para pensar é ou não é? mas o camarada sabe ele ele me encanta, porque ele diz, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar esse gigante, Avisa ele, eu imagino Deus, conversando, ele falou que vai encarar o gigante, ia ser o rei ele, foi que eu escolhi que o Samuel ungiu, mas, já tem mais sete, ele não foi ungido para matar, mas eu imagino quando ele diz a frase assim você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais, eu vou contra você, em nome pensa quando essa frase chegou lá Deus falando, ele vai em nome de quem? falou que vai no nome do senhor Deus deve ter falado, então o um gigante se lascou malucão não é verdade? se vai em meu nome, ele não vai perder a batalha você consegue entender isso? nós não trabalhamos por nós, nós trabalhamos pelo Senhor dos exércitos, é dele por ele e para ele, amém? isso isso aqui é um alerta bem legal dá um pulinho em Juízes 14,5 amém? desceu, pôs sanção com seu pai e sua mãe em Timna e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão, ou um filho de um leão, bramando, saiu o leão, encontro. Preste atenção, porque isso aqui é joia. Ele é um Nazireu. Um privilégio que não era apenas dele. E como um Nazireu, uma, né, das coisas que lhe eram proibidas era lhe aproximar de um cadáver. Um leão vem na direção de Sanção e ele mata o leão. Quando ele matou o leão, ele quebrou. Ele está perto de um cadáver. Foi involuntário? Foi. Foi legítima defesa? Foi. Mas o cadáver está ali. Se está ali, ele vai ter que passar por um processo de purificação. O qual ele não quer passar. Ele não conta seu pai e a sua mãe. Está tudo certo. Ele não disse que matou um leão. Aparentemente, ele venceu o leão. Quem não gosta de ser corrigido nas coisas pequenas, vai ter sérios problemas lá na frente. porque ele poderia alegar ao pai, pai eu estou aqui perto do leão porque eu matei, eu não tinha, ele partiu para cima de mim, o Espírito do Senhor me fortaleceu e eu matei ele, o texto mesmo diz, ele só mata porque o Espírito do Senhor se apoderou dele, aliás, eu ainda não achei, se depois você souber, me diga onde é que está escrito, que a força de sanção estava no cabelo, eu confesso, que eu não vi, ele vem de uma série de erros que exatamente no cabelo me parece que Deus diz Agora basta, eu não vou tolerar mais O texto é, quando ele vai matar, pegar o, o portão e botar nas costas O texto diz, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Quando ele vai matar o leão, o Espírito do Senhor se apoderou dele Todas as vezes que ele vai fazer alguma coisa, o Espírito do Senhor se apoderou dele E o texto ainda é claro diz: Quando ele está de cabeça raspada, ele levanta e diz Sairei como das outras vezes saí e derrotarei aí o texto termina dizendo, o que ele não sabia, é que o Espírito do Senhor se havia retirado dele, Sansão só fazia o que fazia, não é por causa do cabelo, era por causa de Deus, Deus era o responsável de tudo isso, e agora ele venceu o leão, venceu temporariamente, porque o leão não vai se dar por vencido, se o leão não destruiu a sua vida com sua força, vai destruir pelo doce do que agora ele contém nele, você entende? da primeira vez o leão vem até ele, mas como ele não resolveu o problema, ele teve saudade de ver o leão, ele vai até o leão agora, e na ossada do leão tem mel, porque o diabo costuma botar mel na ossada, costuma botar doce, nas coisas, que ele sabe que tem potência para nos desrubar, fique atento aos meus, que podem aparecer nas ossadas, ele agora vai lá, e tira, come, leva para seus, e não diz o que fez, queridos, vamos ter cuidado, com essa doçura, que muitas vezes, nos atrai, um homem tão forte, tão cheio de Deus, ah pastor, tinha, mas era o processo, o texto diz que havia um, um problema que Deus queria resolver e usar sanção não precisava ser dessa maneira não precisava podia ter sido de outra forma o fim desse camarada só, só foi desse jeito, porque ele resolveu tomar decisões erradas então cuidado com as coisas doces, em lugares proibidos, pois elas podem destruir e vamos terminar agora, eu não vou nem pedir você para abrir não, vou terminar aqui, não quis botar, eu tenho cinco minutos aqui, preste atenção, esse grande homem, Elias, acaba e vem de uma gestão bem deteriorada, um casamento perturbado, e Deus vai até Elias, e poderia ir de uma maneira muito mais tranquila, vai lá e diga a Acabe, que eu estou mandando você dizer, que enquanto eu não falar, que não chove, não chove, só que não é assim, Elias vai a Acabe e diz, conforme a minha palavra, assim diz o Senhor, conforme a minha palavra, não cai uma gota d'água nas terras que você administra. Elias fica por ali. A chuva não vem. Provavelmente instruído pelos sacerdotes de Baal. Eles dizem a Acabe que a melhor maneira de quebrar esta palavra é matar o profeta e Deus diz para o profeta, que está obedecendo ele, foge, que palhaçada é essa? então eu estou obedecendo a Deus, estou sendo perseguido por um, dissimulado, pecador como Acabe, e Deus vira para o fiel e diz, foge, foge e vai para o ribeiro de Querite, porque eu dei ordem aos anjos, eu dei ordem aos corvos para que ali te sustentem Deus está dizendo escute o que ele está dizendo aqui para sustentar minha obra, meu povo e meus líderes eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente eu converso com o corvo, eu abro porta onde não tem porta, eu crio recurso onde não tem recurso, mas vai acontecer ele vai para o ribeiro de Querite e começa a viver ali no milagre a água seca por quê? porque a Cabe está chegando ali e Deus diz, vai para a Serepta, que pertence a Sidom, fora dos termos administrativos de Acabe, porque eu arrumei uma viúva para cuidar de tu Elias vai para a Serepta provavelmente idealizando uma viúva de um desembargador né, com uma pensão fantástica e ele chega lá uma mulher catando uns grevedinhos e ela diz, eu não tenho nada eu só tenho aqui um pouquinho, um pouquinho eu vou fazer, eu vou comer, eu vou morrer eu e meu filho Deus estava precisando dela mas ela estava precisando de Deus e quando ela estava precisando de Deus, Deus está dizendo, eu vou levar minha obra o meu profeta, alguém para você cuidar e se você cuidar daquele que eu enviei eu te dou garantia que não vai faltar nada na tua mesa e pronto o filho da mulher morre ele ressuscita o filho da mulher e Deus diz agora, volta para encontrar com a Cabe aí volta ele o cara já foi chateado. e volta aí vem os camaradas, pede para cair fogo, aquela coisa toda, que você não lê, vai ler, eu, eu não sou obrigado a falar tudo, <risos> e aquela coisa toda, quando de repente, <risos> ele está diante de Acabe, você já vê que ele está invocado, porque Acabe quando vê Davi, fala assim, aí o perturbador de Israel, Acabe falou, o perturbador é teu pai e é a tua mãe, não mexe comigo não, não falou assim, falou seus pais, mas era a mesma coisa, é ou não é? Agora vai para para o Monte Carmelo, manda moiar, e pede, ele nem falou fogo, ele só falou fogo, um anjo apressado, apertou o botão, antes da hora, fogo, acabe, pensa num cara, um Zé Ruela, meu DVD, um homem banana, uma mulher abacaxi é dele, ele vai para casa, e falou Jezabel, o Elias matou os profetas, tudinho, <risos> Jezabel falou, matou? Ha. Avisa ele, que amanhã é essa hora, ele está morto, quando Elias, ouviu isso, matou 450 profetas, pediu para cair fogo do céu, corvo alimentava, hum, hum, hum. ele falou, Isabel vai me matar. Como assim? Como, Elias? Ela é perigosíssima. Deus estava finzão de matar a Geza. Era só Elias falar, fogo! A Geza ia virar igual o, o Mujudo, do Mulan aí ele sai correndo, esconde e diz assim, Senhor, me mata, <risos> Deus deve ter falado, querido, <risos> fica lá, <risos> Jezabel está finzona, porque muitos homens foram vencidos, é verdade, mas dois dos grandes de Deus, não foram vencidos por mulher, por dinheiro e por poder. Foram vencidos pelo cansaço. Moisés estava tão cansado. Elias estava tão cansado. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uns, um mês e pouco, dois meses atrás, eu comecei a apresentar alguns sintomas de síndrome do pânico. Nível de estresse elevado. Querendo chorar. O tempo todo. <risos> sabe, chorando, chorando, o que é que é? Estou me perseguindo. <risos> Depois, e, e isso é doença. Eu descobri que lá na UTI, quando eu trabalhava numa empresa de equipamento para cirurgia do coração, eu levava o equipamento na UTI. E lá na UTI, sabe como é que é a linha da morte? Ela é contínua, assim, com barulhinha assim, ó. Tu. A linha da vida na UTI, ela é assim, ó. Tu, Tu. Estresse descansa. Estresse, descansa, estresse. Eu agora vou lá pro sítio. E foi lá, dormiu lá. Brinca minhas cachorras. Manda minha mulher correr assim no meio daquela e corra atrás dela, <risos> mas eu parei de brincar, porque ela corre mais que eu, eu nunca pego, <risos> mas deixa eu te falar, se você se matar pelo ministério, Deus bem bota outro no seu lugar, Elias falou, quero morrer, Deus falou... Dá um pulinho lá e unge. Eliseu, fio de Abel, o meu lá, no seu lugar, e canta para subir, que eu já estou te recolhendo. Você pode ficar de pé? Repita comigo assim. Há o que vencer. Isso aí. Não tem prêmio para quem empatar. Ao que empatar vai receber o um nome. E só para deixar registrado por gentileza, eu também sou flamenguista. Sa saudações. <risos> fecha seus olhos, para fechar que ninguém vai pegar nada seu não. O único carioca que tem aqui sou eu, né? Isso, fecha. Tem dois. Tá, tu também? Isso. Então você já viu que o, o comando vermelho está tudo aqui em cima. Fecha seus olhos. Pai, com a mesma alegria que estamos em todos esses momentos, mas sem desprezar nem nos afastar da espiritualidade somos teus servos e estamos engajados nessa obra precisamos de ti ó oh Pai mas sabemos que para te ter nos basta apenas nos afastarmos do pecado e buscar uma vida de santidade o Senhor não se afasta de nós somos nós que nos afastamos do Senhor por isso Senhor sustenta-nos ó Pai, em nome de Jesus, que possamos superar essas etapas, e saímos delas como vencedores, te louvamos por tudo, que esse congresso ó Deus, que esse trabalho, que a casa de Zadok, continue nessa itinerância, passando pelo nosso Brasil, levando a Deus, palavras, incentivos, e principalmente, o despertar para o teu Espírito Santo, e para a santidade, para a integridade, ó oh Pai do obreiro, a integridade daquele, que milita na tua causa, muito obrigado por tudo Senhor, te louvamos, em o nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor, que Deus abençoe, muito obrigado.